e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, Mestre, que devemos fazer? João respondeu, Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, que devemos fazer? João respondia, Não tomeis a força.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 eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Alegrem-se, esse é o convite da liturgia de hoje Estamos no Domingo da Alegria E a alegria que está presente no coração do cristão Não é aquela de quem está livre de qualquer incômodo é uma alegria discreta, é uma alegria sutil, mas ao mesmo tempo constante. O que nós entendemos por alegria, nós brasileiros? Há quem confunda a alegria com extroversão, quando não com euforia. Mas esses momentos que parecem ser de alegria... Pode talvez ser um instante de fuga, já meditávamos sobre isso. Algumas pessoas fabricam a alegria, elas precisam de um copo ou muitos copos, não é? Quem dera isso fosse feito com moderação, mas às vezes precisam, sempre parece que turbinar a si mesmos para ter a sensação de que estão vibrantes não a alegria do Senhor não tem nada a ver com isso é uma alegria que brota lá do fundo as coisas talvez não sejam como nós desejamos mas nós sabemos não estamos sozinhos o Senhor está conosco e Sofonias diz ao povo na primeira leitura e diz a nós também não se deixem levar pelo desânimo, porque o Senhor está no meio de vocês. Esta é a razão da nossa alegria, que é a nossa força. São Paulo vai dizer hoje, alegrai-vos, e ele repete ainda, alegrai-vos. Sempre orem, constantemente apresentando as súplicas de vocês, os louvores e a paz do nosso Deus que... É maior do que todo entendimento estará em vocês. E que todos conheçam a bondade de vocês. Sabe quando São Paulo escreveu isso? Quando ele estava preso. Como pode alguém encarcerado animar as outras pessoas que estão livres, do lado de fora das grades? Só pode ser alguém que tem liberdade interior. E São Paulo experimenta esta alegria Que é independente de onde ele se encontre Porque ela está dentro, ela não está fora Às vezes nós colocamos as alegrias nas coisas exteriores, não é? O brasileiro tem essa cultura, nós brasileiros temos essa tendência Basta ver o carnaval São dias em que algumas pessoas se soltam para valer, não é? E daí, algumas até extravasam. A alegria é uma satisfação, é um contentamento, mas não é o perder-se de si. Isto tem um outro nome, não é? É um estado, como já dizia, de euforia. A alegria do Senhor é uma alegria que está dentro de nós e é claro que ela vai se manifestar também na maneira como a gente vê a vida, na gratidão que a gente tem e mais ainda na forma como a gente olha para o outro. O Papa Francisco diz que nós não podemos ter cara de vinagre, é isso mesmo, é um Papa latino que nos fala de uma forma que muitas pessoas podem entender, ele fala assim que o católico, o cristão não pode ter cara de velório. É claro que no velório nós estamos numa outra atmosfera, um outro clima, não é? De saudade, de, de sofrimento pela perda. Mas até mesmo diante das perdas, esta alegria pode estar presente. Quando existe agradecimento no coração. Não pense que ter alegria é não sofrer. Ter alegria é ter a presença de Deus Até naquelas horas em que nós experimentamos Aqueles infortúnios da vida Nós estamos no tempo do advento E o tempo do advento é marcado pela cor roxa O que o roxo nos remete? A espera E nós já falávamos que é difícil esperar nos tempos de hoje, não é? Mas Hoje é o único dia em que a igreja na sua liturgia se reveste desta cor chamada gaudete, que quer dizer alegria. Para que você possa entender melhor o sentido do roxo que depois vem a desembocar nesta tonalidade, vamos criar aqui uma cena. Você reformou um quarto lá na casa... Para receber alguém muito querido que virá. E que você tem uma lata de tinta roxa com um tom mais avermelhado. Aí você pensa assim, nossa, mas se eu for colocar isso na parede, eu acho que não vai cair bem, né? Vai ficar pesado demais, não é? Já sei, tenho uma ideia. Vou pegar então aquela tinta branca e agora vou diluir na tinta roxa, não é? E o resultado é Uma cor mais suave Mais agradável Um ambiente que vai trazer mais alegria O branco na liturgia Nos remete à festa Ao nascimento do Senhor A memória que nós fazemos Da encarnação de Jesus A encarnação de Jesus é mais do que o aniversário do Senhor É Jesus que vem até nós É um mistério muito grande E agora o roxo Vai se fundindo aos poucos com o branco Apresentando a nós esta cor Que nos mostra que o Senhor está próximo É esse o sentido do domingo da alegria Nós temos esperança Apesar de tudo aquilo que nós vivemos E João Batista é aquele que já nos começou a apresentar a esperança que deve gerar conversão, mudança. Como você se lembra que nós meditamos no domingo passado. E hoje ele está às margens do Rio Jordão, batizando as pessoas. Mas é um batismo de conversão. Diferente do batismo de Jesus, que é um batismo de santificação. O batismo de João é aquele que prepara, aquele que abre a mentalidade e faz com que as pessoas olhem para si mesmas. E a mudança agora começa a acontecer. O batismo de Jesus é onde a mudança acontece. Se no batismo de João há a conversão, no batismo de Jesus há a a santificação, porque é um batismo com fogo e o Espírito, é Deus que desce, vem até nós, é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo também é sinônimo de alegria, ele tem os seus frutos que são gerados no coração de quem permite que ele haja. E um dos frutos é esta alegria, uma alegria expansiva ao mesmo tempo que é uma alegria que transborda como o amor, como nós ouvimos no domingo passado, é uma alegria também tranquila, tranquila. João Batista vai falar da mudança que é preciso acontecer em cada coração para que nós possamos encontrar a paz e o príncipe da paz que é Jesus. E lá no Rio Jordão... Há três categorias de pessoas que o procuram O primeiro grupo é a multidão São aquelas pessoas que estão distantes Mas agora se encontram com a graça de Deus E elas começam a perguntar O que nós devemos fazer? É como alguém que tem uma experiência com Deus E agora pergunta para você Que participa da missa todos os domingos Ou está engajado na igreja o que, que eu faço para ser mais de Deus? O que, que eu faço para ser uma pessoa de mais fé, uma pessoa mais convertida? Fala para mim. É justamente isso que perguntam a João Batista. O que nós devemos fazer? E para aquela multidão, João Batista ele é muito claro, ele é muito direto, ele é simples. Ele diz assim, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida... Faça a mesma coisa, é a capacidade de partilhar, de dividir. E essa divisão que Deus propõe em João Batista, gera multiplicação, é a matemática de Deus que é diferente da nossa. Quantas coisas nós temos no nosso guarda-roupa, verdade ou não é? E ainda há quem diga assim, não tenho nada para vestir, né? Quanta coisa Quantas coisas nós temos Talvez até de sobra Que outros não tenham E é nessa hora Que a gente deve pensar Se eu tenho Eu posso Compartilhar Eu posso também doar Normalmente algumas pessoas Doam aquilo que elas não querem mais O resto Mas o convite de Deus É doar Aquilo que é digno também para o outro receber, como você gostaria de receber. Então como é bom quando a gente tem essa consciência de que eu posso dar para o outro também o melhor. Não somente aquilo que já não quero mais. Em alguns instantes, movido pelo afeto e até fazendo um exercício de desprendimento, eu cheguei a dar alguma coisa minha para alguém e a pessoa falou assim, mas o senhor não gostou? É, o senhor não quer mais isso? O senhor achou feio? Eu falei, não, eu gostei, eu acho bonito Mas é por isso que eu quero te dar Aí está o exercício de partilha que nós podemos fazer E João continua a ser interrogado A pergunta é a mesma, o que nós devemos fazer? Agora são os cobradores de impostos que perguntam Estes eram aqueles que cobravam os impostos por parte de Roma, então eles eram odiados pela população. E como se não bastasse, eles aproveitavam a situação até para tirar o deles ter vantagem. Algumas pessoas visam demasiadamente o lucro. O lucro é importante, não é, para quem está numa relação comercial, porque isso lhe proporciona viver né? o seu trabalho, quando esse é feito de forma honesta, justa mas, quando o lucro é desmedido existe a exploração também, existe aquela oportunidade de tirar do outro quanto eu puder agora vamos transferir isso para as nossas relações? tem gente que sempre quer estar por cima e sempre quer ganhar alguma coisa e não só quer ganhar do outro, às vezes quer ganhar também na razão que pensa ter. E é nessa hora que a gente pensa quem só quer ganhar também está tendo uma mentalidade de que o outro deve perder. E muitas das vezes quando eu só penso em ganhar no casamento, não é? Quando eu quero ter sempre a razão eu sempre falo, mas eu trabalho mais, eu faço, eu tenho, eu, enfim, porque tenho a capacidade de argumentar, não é? Parece que eu estou ganhando, mas na verdade são os dois que estão perdendo. Em tantas outras relações também. João diz que cada um deve pedir, cobrar aquilo que foi estabelecido e não além da medida. Às vezes a gente... Cobra dos outros até aquilo que as pessoas não estão prontas para dar, não é? E às vezes a gente cobra do outro, exige do outro até aquilo que a gente não está fazendo. E é nessa hora que João Batista também fala a nós: sejam justos. O terceiro grupo que vai perguntar a João Batista o que se deve fazer são os soldados. E aqui nós vemos a representação de todas as autoridades governamentais, é, religiosas, os professores, alguém que está à frente de uma empresa ou que é patrão, ainda que seja de uma única pessoa, alguém que é pai, é mãe, alguém que lidera, alguém que está à frente alguém que é responsável e autoridade é sinônimo de responsabilidade, diferente do autoritarismo. O autoritarismo é quando a pessoa se impõe e ela quer que seja feita a vontade dela ou ela quer transformar os outros nela mesma, como se ela fosse detentora de uma verdade absoluta. Já quem Usa da autoridade e não abusa da sua autoridade, não abusa do poder É alguém que vai promover, é alguém que vai liderar, é alguém que vai cuidar É alguém também que vai garantir que as coisas possam acontecer da melhor forma É alguém que vai acompanhar E João Batista diz para os soldados Os soldados, eles não ganhavam tão bem naquela época, viu gente? Só que o grande problema é que alguns jogavam toda a atenção deles em cima dos outros, humilhando as pessoas, abusando das jovens, obrigando algumas pessoas a fazer aquilo que eles queriam que fizessem, porque afinal de contas eles tinham autoridade, abusavam do seu posto. E a este João Batista vai dizer, sejam satisfeitos com aquilo que vocês têm, Não tirem nada de ninguém a força. Ele diz que cada pessoa deve agir de uma forma íntegra. Às vezes pode acontecer que também nós, não é? Quando estamos por cima numa situação, a gente abuse daquele momento. João Batista vai dizer para nós, não é? Sejam... Íntegro, sejam corretos, como também ele diz, aquela parcela do povo que estava ali. E a alegria verdadeira que nasce do coração de quem espera a Jesus Cristo, é uma alegria que vem da paz interior de quem se deixou transformar. E toda esta conversão a Deus só acontece quando nós também nos relacionamos com as pessoas João Batista deixa muito claro O que nós devemos fazer Ele diz, primeiro Sejam fraternos Segundo, sejam justos Terceiro, sejam íntegros Sempre quando nós estamos à espera De Jesus Cristo Para que ele possa renascer no nosso meio Tudo isso vai nos levar para a relação com o outro, vai nos apontar para o jeito de viver com o outro, que a nossa verdadeira alegria seja expressa no nosso estilo de vida, naquilo que nós optamos, na forma como nós fazemos, na maneira como nós nos relacionamos, que a alegria do Senhor esteja manifestada na nossa vida e no grande sentido de esperá-lo fazendo acontecer porque Ele já está no meio de nós e Ele se manifestará ainda mais no nosso meio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.